E aí galera, o aqui é uma cena da Ingrid, Shakespeareans. e estreou esse mês na Netflix uma série que promete, promete ser uma das maiores aí dos últimos tempos, aí competindo talvez até tá com Game of Thrones, quem sabe, não sei, que é Cursed. A Lenda do Lago, que tem como protagonista a Catherine Langford. Não sei se você conhece, mas ela fez, acho que foi a Hannah no 13 Reasons Why, que é os 13 porquês, acho que alguma coisa assim. Eu assisti a série, tanto o 13 motivos lá, quanto Curse da Lenda do Lago. Assim, a minha opinião é que é uma série muito legal para quem, principalmente quem curte essa temática, essa narrativa de magia, era medieval, acho que é legal. Dá pra curtir o um momento ali, não sei se vai ser esse sucesso todo que estão falando, mas não é o meu papel aqui, julgar jogar séries e avaliar filmes e séries, não. O que eu vim trazer para você aqui é um trecho desse filme, dessa série, desculpa, um trecho dessa série para você poder estudar e aprender, adquirir novos vocabulários, entender um pouco mais as estruturas do inglês, entender as expressões, gírias, gírias, que é, não é bem gira que era usar na época, mas é um tipo de expressão que fez parte aí desse trecho que eu trouxe para você. E aqui eu quero trazer um ponto importante, é, essa aqui é a segunda parte do vídeo são dois vídeos esse é o segundo vídeo o primeiro vídeo tá lá no meu instagram por que, que tá lá no meu instagram porque eu não posso colocar aqui no youtube o youtube vai bloqueia o vídeo falando que tem direitos autorais já no instagram eles não, não tem isso ainda então eu coloquei o um vídeo que tem um trecho do filme lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, só você clicar nesse link aí você vai ser direcionado lá para o Instagram e aí você vai assistir ao trecho. Você vai assistir esse trecho, as cenas, com ações, com música, tudo com tudo bonitinho, tá? E aqui também você consegue baixar o PDF e o MP3 desse trecho, para você poder ouvir e ler, precisar ler e tudo mais. O que, que é legal é que aqui também você tem, é, esse vídeo está numa playlist chamada Inglês com Filmes, e aqui tem como estudar com filmes, eu tenho um vídeo explicando um método passo a passo, porque não é só você sentar e esperar um milagre acontecer, aquele vocabulário cair na sua mente. Não, você tem que seguir um passo a passo, algumas técnicas de repetição espaçada, recuperação de memória, storytelling, é, aprendizagem acelerada, tem um monte de coisa legal que... Nesse método, nesse passo a passo que eu explico, você vai ter acesso a tudo isso daí. Então é só você procurar essa playlist em inglês com filmes e você vai ver esse vídeo aí, explicação do método. Mas antes de eu iniciar a aula explicando aqui expressões, gírias, vocabulários, gramática, e tudo mais... Já se inscreva no canal, deixa aí, ó, se você não tá inscrito, né, vai lá, se inscreva no canal, já deixa seu joinha no vídeo, porque assim o vídeo vai ganhando relevância, vai chegando pra mais pessoas e também o YouTube entende que você gosta e aí quando eu lançar um novo vídeo, um novo conteúdo, ele vai te avisar, opa, tem, tem vídeo novo lá no canal do Ronero, beleza? Tô contando com vocês, gente. Então vamos lá, agora com a tela mudada, vamos começar os nossos estudos de fato. É, é importante assim, gente, que antes de você assistir essa aula, você tenha de fato assistido ao trecho do filme, tudo do jeito que tá lá no Instagram, do jeito que eu explico no método, tá? Então bora fazer essa aula aqui só depois de ter assistido o trecho, porque aí faz mais sentido, você entende melhor e você aprende melhor dessa forma. Então vamos começar aqui pela gramática. Olha, we can and them. Se você acompanha as minhas aulas, você sabe que eu sigo um... como se fosse uma escadinha, assim. Cada aula eu vou trazendo conteúdo, um tema, e aí a gente vai progredindo aos poucos, tá? Isso é importante, não, não é você cair matando na gramática. Você vai aprendendo a gramática aos poucos, como se fosse um temperozinho. Vai colocando aqui, coloca ali, e aí você vai aprendendo a gramática de uma forma muito mais intuitiva, de uma forma muito mais interessante, tá bom? Então aqui o que eu quero chamar a sua atenção é para essa palavrinha aí, o them. We, key, we can and them. Que lá foi traduzido como, lá naquele trecho, né? foi traduzido como eles. Nós podemos acabar com eles. E aí, talvez você me pergunte, mas, Ronero, eles não é they? Sim, gente, eles ou elas, né? A gente usa o they. Mas por que que usou o them? Todas as vezes que eu estou falando sobre eles, elas, e esse ele e ela, eles e elas não executa não uma ação, ele não é o sujeito da frase, ele não executa, ele é um objeto, ele está sofrendo uma ação, eu vou usar o them. Então, se eu quero falar, I bought it for them, eu comprei isso para eles. Então, quem foi que comprou alguma coisa? Fui eu. Então, eu estou executando uma ação. Então, por isso, eu uso I. E aí, como eu comprei para eles, eles vão receber esse presente, essa coisa que eu comprei, eu vou usar o them. Agora, se eu falo, eles compraram, they bought it for me. Observa que agora, inverteu a lógica. Quem comprou? Foram eles que compraram. Eles compraram para quem? Para mim. Então, eu vou usar o me. Então, quando eu estou executando uma ação, eu uso o I e eu uso o they. Quando eu estou sofrendo uma ação, recebendo alguma coisa, eu vou usar o me e o them, que é o caso que a gente está estudando aqui agora, tá bom? Então, memorize isso daí, pega seu caderninho, anota essas dicas e vai, e vai acompanhar minhas aulas que esses conteúdos vão progredindo. Aí aqui eu tenho o our mission. Eu quero chamar a sua atenção aqui, opa, Quero chamar sua atenção aqui para o our, que é o nosso, o nossa, nossos, nossos, aí vai depender do, do contexto, assim, lá ou plural. Isso aqui faz parte dos pronomes possessivos, né? Então, o meu, que é o my name is Ronero. Então, o your, your name is fulano, seu. Então, quando eu quero falar o nosso, our, uh, our car is red. Nosso carro, our car. Is red. Então, tudo que eu tô falando que é nosso ou nossa, eu vou usar o our. São os pronomes, tá? melhor forma de você aprender, né, assim, ó, aos poucos, pegando esses pronomes e observando como que eles estão aparecendo aí nas frases, no, no, no que você está estudando. E aí, aqui eu tenho o, o must, o must e o must do. Você deve fazer. Então, todas as vezes que você está falando para alguém assim, cara, você tem que fazer isso, você deve fazer isso com esse sentido de tem, que, deve, com um sentido de obrigação, que é o obligation, obligation você vai usar o must, tá? Você vai usar o must. Então lembra disso, você está falando para alguém que a pessoa deve fazer, que é uma obrigação, e observa aqui que não é uma sugestão. Quando eu quero dar uma sugestão para alguém, é should, que é o deveria. Ah, você deveria conversar com ela. You should talk To her. Então, você está dando conselho para o seu amigo. Ah, pô, você deveria falar com ela. Tá? Agora, quando você está falando you must talk to her, você deve falar com ela. Porque ele fez uma cagada e aí ele tem que ir lá consertar. Então, ele tem que fazer isso logo. Uma obrigação, um dever moral, digamos assim. Né? Tá? Então, o must, ele é usado com essa ideia. E aí, a gente tem o will. I will keep, eu vou manter, eu manterei. Esse will é nosso verbo modal para futuro, gente. Então, todas as vezes que você está falando é, de futuro, com a ideia de uma, de uma, é, uma previsão, uma coisa que vai acontecer, você vai usar o eu. Então, ah, next year I will travel to USA. Então, ano que vem, eu viajarei para os Estados Unidos. Então, eu estou prevendo que eu vou viajar, tá? Então, todas as vezes que eu falo de futuro com uma ideia de previsão, uma coisa que possa acontecer, uma possibilidade, eu vou usar o will. I will travel to USA. Inclusive, eu tenho uma aula aqui que eu explico a diferença entre will e going to. Procura aqui, eu tenho uma playlist chamada é, inglês para iniciantes e inglês para intermediários. Cara, tem 40 aulas lá, então... Tem muito conteúdo aqui no canal, força aí que você vai achar, vai nas playlists que tá mais organizadinho, tem muita coisa lá. Então, perde os conteúdos não, gente, tudo for free, tudo de graça. Agora tem desculpa de falar que não vai aprender inglês não, ó, tudo gratuito. E aí eu trouxe alguns vocabulários, né? Eu tenho aqui a palavra reason, que aqui ele foi traduzido, se eu não me engano, como motivo. E ele também pode ser traduzido como razão, inclusive... Inclusive, se eu não me engano, na série que a, que a Catherine fez, é 13 Reasons Why, é 13 porquê. Ah não, é só para traduzir como 13 porquês. Na verdade, esquece, gente. Então o Reason ele pode ser traduzido como razão e ele pode ser traduzido como motivo. Tá? razão ou motivo e aí é uma coisa que eu sempre falo, gente é o contexto é assim, às vezes o inglês está de um jeito mas quando você traduz para o português você tem que observar assim, o que, que faz mais sentido no português, ah, no português faz mais sentido traduzir como motivo, outras vezes vai fazer mais sentido como é, razão então é sempre o contexto que vai te falar exatamente como você vai fazer essa tradução Assim como, na hora que você vai falar em inglês, não é só fazer uma tradução literal. Ah, do português para o inglês é isso. Não, você tem que observar como eles falam em inglês. Qual é o jeito que faz sentido para eles, tá? Então, é por isso que eu gosto muito... Cara, eu sou muito fã de aprender inglês com filmes. Por causa disso. Ou com séries, né? Como é o caso agora. É porque você consegue analisar isso. Você consegue analisar o jeito que eles falam. E não só uma tradução literal. Beleza? Bora continuar aqui. O to hold... Gente, o Two Holds ele pode ter vários significados. Se você olhar o vai ter vários significados. Mas a ideia dele é segurar. Aqui no, no, no filme, no trecho do, da série, desculpa, ele foi traduzido como empunhe, um Então, empunhem, Segurem, né? Só que aí, Segura a espada. Não tem tanto efeito, né? Então, empunha a espada. Então, a ideia no inglês é que ela está empunhando a espada. No português, se eu for traduzir literalmente, segura a espada. Tipo, segura a espada, caída. No filme, ele quer, na série, ele quer colocar mais emoção. Então, empunha a espada. Por isso, a gente traduziu no português como empunha, tá? Então, lembra sempre disso, que a gente vai traduzir de um jeito que faça mais sentido, que fique mais bonito. Depois, a gente tem aí a palavra to lit, que nada mais é do que liderar, conduzir, e aí ela acho que ela pergunta leader é, lead from where? Liderar para onde? Então esse to lead nada mais é do que liderar. Alright? Depois eu tenho aqui o chance, que pode ser traduzido como chance, oportunidade, mais uma vez aí, dependendo do contexto. Eu gosto de trazer vocabulário, gente, porque às vezes são, são palavras que passam despercebidos no, no, durante o filme, durante o trecho. Então eu vou trazendo vocabulários diferentes que às vezes talvez você não vai ver de novo, ou talvez ele é muito importante e eu sei que passa a E aí eu trago para você poder ficar mais atento, analisar melhor, tá bom? Então esses são alguns vocabulários que vocês podem é, ficar bem atentos mesmo. E agora vamos então para expressões, gírias e phrasal verbs. Aí a gente começa aqui, runs through us. Bem, a tradução literal seria corre... Po... Opa, quase cai aqui a mesa. Corre por nós. Ou também, corre entre nós. Aí, né você pode brincar um pouquinho com a tradução. Mas, gente, na tradução desse trecho, tá? está em nós. Mais uma vez, eu preciso falar para você. Tradução, a gente vai fazer a tradução de um modo que faça mais sentido. Então, runs through us. Você poderia falar, corre entre nós ou corre por nós. tá Mas aqui... A opção da tradução foi está em nós. Tá? Ali, dentro do contexto, fez sentido ficou bonitinho. Mas eu poderia também fazer a tradução dessa forma. Depois eu tenho aqui, get you noticed. A frase a qual essa frase, esse trecho de frase pertence é essa daqui. Eu até colei aqui. Ó. This kind of sword gets you noticed. Então, se eu fosse fazer uma tradução mais literal desse get you noticed, seria assim, pega você noticiado, coloca você em, em, em, em ser notado, alguma coisa assim, tá vendo que fica estranho? É estranho, se você for fazer tradução literal muitas frases ficam mó estranhas, assim, não, não faz muito sentido, então você precisa fazer essa tradução ficar mais natural então por esse motivo ficou traz notoriedade, é? esse tipo de espada traz notoriedade tá vendo, então gets you notice, coloca você em, em notoriedade, traz notoriedade a ideia é a mesma, só que de uma forma muito mais bonitinha, né? com mais sentido. Opa! Então, por isso que a gente faz a tradução, por isso que a gente sempre vê falar de um jeito, escrito de outro, porque precisa fazer mais sentido na nossa língua. Depois eu tenho aqui, Fragile Mate. Aqui na verdade, esse Fragile Mate é porque Mate seria um tipo de empregada doméstica, tá? E aí na série ela é, é antes dela ocupar todo o protagonismo ela é meio que uma empregada doméstica uma pessoa que fica fazendo fazer de casa e tal então por isso que ele fala uma, uma empregada doméstica é porque ela não é bem uma empregada doméstica uma mulher que está fazendo serviço de casa dona de casa então, uma, você não é uma frágil dona de casa e aí por isso que ele traduz como menina frágil é só para poder ficar mais bonitinho mas assim, a tradução correta pelo contexto da série seria ah, você não é uma dona de casa uma frágil dona de casa Entende? Só que aí, para poder é, fluir melhor o diálogo, foi traduzido como uma menina frágil, que fez sentido também, tá? Então, aqui a tradução foi bem diferenciada por motivos do diálogo, da, da tradução em português fazer mais sentido, fluir melhor, só por questão de fluir melhor. Nada mais do que isso, mas a tradução correta mesmo seria uma dona de casa frágil, uma empregada frágil, alguma coisa com esse com essa ideia. E aí depois, por último, nós temos aqui, I will keep that promise. Bem, gente, aqui não é nem que tem, nem é que é uma expressão, é só uma tradução que foi diferente, né? I will keep, né? Eu manterei, eu vou manter a promessa. Essa é a tradução literal, né? Eu manterei essa promessa. E a tradução no trecho foi, eu vou cumprir a promessa. Então, assim, esse will keep, de manter, ficou cumprir. A ideia é a mesma, mas acho que faz mais sentido, né? Quando você dá uma promessa, você faz uma promessa, você tem que cumprir essa promessa. Às vezes você mantém a promessa, né? Mas quando você mantém a promessa, parece que você não vai realizar, ela vai ficar longe. Então quando eu falo, ah, eu que that promise, eu vou cumprir. Ou seja, você vai de fato realizar o que você prometeu e não só manter ela. Não sei se dá para entender essa ideia. Tipo, ah, eu vou manter minha promessa. tá. Mas aí parece que é uma coisa que nunca tem fim. Se eu falo que eu vou cumprir a minha promessa, eu tenho um objetivo final e eu vou realizar esse objetivo final, que é conseguir tal coisa. Essa é a principal diferença. Então, é mais uma, uma tradução de ideias do que necessariamente de palavras, literalmente. Então, por isso que ficou um pouquinho diferente. E não é nenhuma questão de phrasal, verba, de expressão. E aqui, por último, eu quero trazer algumas palavrinhas que eu sempre gosto de trazer de pronúncia. Por exemplo, not. É muito comum você ler esse ózinho do, do, do not com som de o. Não é o, gente, é um a, not, not. É um a em que você a, você faz a abertura do a, a, mas você pronuncia o. Então observa a diferença, ó. A do nosso a em português, o. Observa o formato dos lábios. Ó, a. Então você vai manter o formato do a, a, mas você vai fazer o som do o. Ó, ó, a, a, not. Not A Aberto os lábios do A a E o som do O Not Percebe? Cara, fonet, isso é fonética Tem que treinar para você poder se familiarizar Tanto com o som que é diferente Quanto com esses formatos aí Mas eu vou começar a trazer mais coisas de fonética para vocês Bora continuar aqui Depois eu tenho them, them E é muito importante esse mzinho no final, gente Porque se você não faz mm, mm, Them Se você não faz, você fica com a boca aberta Them Vai sair esse them. Esse them é de então. E esse them é eles ou elas. Então, tem uma diferença de um para o outro, tá? Them. Them. É aberto. Com N é aberto. Them. Them. Fechado é com N, tá? Então, só nessa observação, palavras terminadas em M, vai ter esse um mm pronunciado. Esse of, que é muito comum as pessoas pronunciarem esses F com som de F, mas esse F tem som de V. Of. Of. Esse que tem som de F é o off, de turn off, de desligar, por exemplo. Turn off. Aí tem som de F. Esse que tem um Fzinho só, que é o D, então é of, of, of. Tá? Sonzinho de V, gente. Por último, a gente tem né, o nome da série, que é o cursed, que significa amaldiçoado, né? E a pronúncia é cursed. O que é que eu chamei sua atenção aqui para o E, é, gente? Esse é não é pronunciado, não é Cursed. Não é cursed, você não pronuncia esse é, fica cursed, cursed, tá? Então, o importante é que normalmente as palavrinhas terminadas em ED, quando tá no passado, né? É, você não pronuncia o E, é. esse E, é, ele é mudo, tá? São algumas exceções, mas a regra geral é essa, então, cursed. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vou começar a trazer mais vídeos assim, mas lógico, depende de vocês, né? Deixar o joinha aí no vídeo, comentar, gostou, não gostou, qual filme você gostaria que eu trouxesse? Tem algum trecho específico? Porra, né? Eu assisti esse filme no cinema e eu não entendi muito bem porque usou aquela expressão. Coloquem nos comentários que eu vou trazendo esses conteúdos para vocês também. Tá bom? So that's it, guys. See you. Bye, bye.